Eu quero abraço e que a paz seja com todos. É com grande alegria que mais uma vez estamos aqui para liberar aquilo que o Senhor nos deu nesse estudo. E assim, eu louvo a Deus pelas condições que Ele nos dá a nós como corpo, a mim hoje, chamado escolhido para este momento. E confesso que muitas vezes quando Deus nos chama e buscamos uma palavra buscamos com muito temor para que aquilo que Ele nos dá seja verdadeiramente liberado com com pureza e assim eu quero nessa noite liberar para os irmãos o que o Senhor nos deu mas vamos orar e colocar tudo isso diante de Deus Senhor nosso Deus e Pai glorificamos o teu santo nome por tudo que tu tens operado através das nossas vidas, através de cada filho teu, por todas as condições que tu nos dá, Senhor. Pedimos que a tua graça e a tua misericórdia nos seja abundante, que possamos aqui liberar genuinamente, na pureza da santidade, aquilo que tu nos tens concedido. Louvamos a ti e pedimos, Pai, que a paz de Cristo, que excede o nosso entendimento, seja sobre todos os meus irmãos que ouvirem essa ministração. E assim como Jesus prometeu de abrir o um entendimento para todos quantos ouvissem as escrituras. Para compreenderem aquilo que Ele nos tem dado. Que assim cada pessoa, cada irmão que acessar essa ministração receba do Espírito aquilo que o Senhor nos dá. E em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Queridos. Eu creio que a grande maioria dos evangélicos, dos cristãos, estão muito bem cientes de que nós estamos na iminência do do início do último grande avivamento que nós teremos pela graça e misericórdia de Deus, teremos aqui na nossa cidade, próximos de nós. E hoje eu estava verificando nas minhas anotações, fazem 18 anos e alguns meses. Que Deus me deu esse sonho. E muitas vezes quando Deus nos dá um sonho, nós imaginamos que aquilo seja de imediato na sequência. Mas o tempo de Deus é o tempo certo. Nós muitas vezes não sabemos exatamente. E o grande problema que nós temos e o grande problema que eu vejo na minha vida e creio que seja na vida de muitos dos nossos irmãos... É exatamente saber esperar o tempo de Deus. Nós muitas vezes atrapalhamos e queremos atropelar aquilo que Deus quer nos dar. Mas existe um tempo. Meditando e buscando em Deus essa palavra, normalmente a gente busca algo é, que seja leve, que seja para edificar, que seja para consolar o povo. E aí a gente busca salmos, a gente busca alguma coisa que seja para nos trazer conforto. Mas quando Deus nos dá, Jeremias, dá um frio na barriga, pelo menos para mim. E Enquanto eu estava buscando, veio muito claro sobre avivamento e uma palavra de Jeremias. Eu não sei quantos irmãos, mas pelo menos eu por bom tempo eu tinha esse problema de achar que Jeremias era só lamentações, era só coisa triste, só coisa ruim que o povo tinha passado. E é verdade, Jeremias foi o profeta usado num período de 600 e Dizem os estudiosos, 627 até 480, 585 antes de Cristo, por um período de aproximadamente 42 anos, foi o período que Deus usou Jeremias para profetizar para Israel, para o povo, durante, a, na preparação e durante aquele período de escravidão é, na Babilônia. Mas no meio disso, Deus nunca Abandonou o seu povo. E Deus me trazia algo que eu nunca tinha entendido. E é um entendimento que eu tenho. Todos têm liberdade de pensar como queiram. Mas é um entendimento que Deus me deu. Essa palavra que o Senhor nos dá hoje. E aquilo que Deus já tem feito muitas vezes na palavra. Nós precisamos buscar esse avivamento. E a primeira coisa para que Deus opere um grande avivamento no seu povo? Veja bem, nós não temos lembrança de algum grande avivamento no meio de um povo que estava saltando de alegria, vivendo um mar de rosas sem nenhum problema na sua vida. Pelo contrário. O primeiro grande avivamento que nós temos é quando o povo foi liberto da escravidão do Egito. Mas você pode dizer, tá, mas aquilo ali foi um livramento, não um avivamento. Exatamente esse é o ponto. Todo livramento é seguido por um grande avivamento. Veja bem, o povo estava prisioneiro, estava no Egito, 430 anos, obviamente nem todos esses anos como prisioneiro, como escravo, mas nos últimos tempos, depois que mudou o faraó, esse povo teve duras penas. A ponto do Senhor dizer que ele viu o sofrimento do seu povo e ouviu o seu clamor. E Deus prometeu libertá-lo e assim o fez. Mas não sem antes provar e levar aos egípcios todas as três, dez pragas para quê? para que o povo de Deus pudesse compreender claramente que não havia um milímetro do que eles pudessem fazer. Tudo seria genuinamente obra de Deus. E assim foram todos os avivamentos que nós temos notícia até hoje. Quando nós vamos olhar que Deus operou aquele livramento e o povo saiu de lá, como é que o povo saiu de lá? Tenta imaginar uma coisa. Nós temos a promessa. E nós temos o conhecimento do último avivamento que tivemos em Azusa. Que ali houve milagres estrondosos. Que se as pessoas não tivessem presenciado pessoalmente. Não acreditariam. E Abacuc capítulo 1 verso 5 diz bem claro. Farei coisas que se vos contarem não crereis. E eu creio que é isso que vai se repetir hoje em nosso meio, daqui a vinte dias, a partir desse momento. Eu creio nisso. Deus vai fazer coisas que nós teremos dificuldade de crer. Por quê? Porque nós aqui em Novo Hamburgo somos especiais? Porque nós somos santinhos de auréola na cabeça? Por que Por que não aconteceu em outros lugares? Deus não permitiu, Deus trouxe para cá Mas se nós olharmos hoje A nossa terra aqui Nós temos que reconhecer Que nós somos uma terra De enormes problemas Nós somos a terra do latinha Latinha uma fábrica, latinha uma empresa Latinha isso, latinha aquilo Hoje, o que, que desenvolve na nossa cidade? Farmácia e joalheria eu vejo isso na minha, na minha frente, na, nos meus vizinhos. Isso mostra uma coisa. A doença do povo é o sucesso de alguns. E por que joalheria? Porque a grande maioria são bijuterias. Então o povo está doente e o povo busca se suprir de bijuteria. Se esquecendo da essência do ouro e da prata. Isso é profundo, isso está diante dos nossos olhos, mas tantas vezes nós passamos por cima e não nos damos conta. Não prestamos atenção naquilo que Deus nos ministra. E aqui a palavra diz o seguinte. Eu, eu tento sempre entrar dentro da história para compreender, para sentir o que estava que acontecendo. Agora tenta imaginar um povo que nos últimos anos estava no Egito, debaixo de servidão, terrível terrível, debaixo de chicote, é, não tendo liberdade para nada. Será que não havia pessoas doentes ali no meio? Será que não havia pessoas que estavam com problemas de saúde? Com problemas por, por, pelo próprio sistema de trabalho opressor que eles tinham, sem descanso, sem alimento, sem, sem nada adequado? Será que não tinha uma enorme quantidade de enfermos ali no meio? Até o ponto de morrerem lá no meio daquele trabalho escravo? É claro que tinha. Será que naquela escravidão não tinha gente paupérrima, que não tinha nem, que só comia se o faraó lhes dava comida? Será que não tinha isso? É claro que tinha. Mas veja bem o que, que diz a palavra no Salmo. Salmo 105, verso 37. Só esse verso. E a palavra diz o seguinte: então fez sair o seu povo. Com, o, com prata e ouro. E entre as suas tribos não havia um só inválido. Parou para analisar isso? Em, após todos esses anos não havia um inválido, não havia um enfermo, não havia um pobre. Todos saíram com prata e ouro. Isso é avivamento. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O que Ele vai fazer nos nossos dias é isso aqui. Não é apenas nos trazer um avivamento para a gente sair pulando, mas trazer a restauração completa, total, em tudo. Isso é o avivamento. E nós temos que, temos muitas vezes dificuldade de crer nisso. Porque nós dizemos assim, não, nah, mas nós somos ainda muito falhos, muito pecadores, isso aí é só para um povo santinho. Não. É exatamente o contrário. Tente imaginar um local, um, um, uma comunidade, só de santos, auréola na cabeça, asinha branca nas costas, vestidos longos, brancos, maravilha, santos. Deus pode se manifestar ali, Pode, mas quem vai levar a glória? Quem vai levar a glória? Agora tente se imaginar num meio De pessoas que não tem mais nada, que não são mais nada Que são, as, como se diz, a escória do mundo E ali começa a aparecer coisas milagrosas de Deus Quem vai levar a glória? Só aquele que deu a glória só aquele que é o autor De tudo aquilo que nós temos Por isso que Paulo diz em Coríntios Não foram muitos nobres chamados Mas Deus chamou aqueles que nada são Para confundir aqueles que acham que são Romanos capítulo 5 verso 20 Se não me falha a memória Diz que aonde abundou o pecado Superabundou a graça e é isso que Deus vai fazer hoje. E quando Deus me deu Jeremias, eu logo imaginei assim, bom, aquele período de tempo, muito opressor, aonde Jeremias estava batendo dia e noite, para aquele povo alertando sobre aquilo que estaria para acontecer, e o povo duro, mas... Era a época em que Deus estava julgando Israel, estava julgando a igreja. O juízo começará pela minha casa, diz o Senhor. E naquela época, Deus estava julgando Israel, estava julgando a igreja, para os nossos dias hoje. E havia fome, havia peste, havia guerras. A fome era a ponto das mulheres faziam sorteio para ver qual o filho que elas iam comer. Está escrito aqui na palavra. É duro inclusive de nós ler e entender que isso um dia foi uma realidade. Mas se está escrito aqui, eu creio que isso aconteceu. Mas naquele tempo, naquele povo, Deus levantou Jeremias para alertar. E veja bem, um genuíno profeta nunca é bem visto no meio do seu povo. Os falsos profetas são recebidos de braços abertos, mas um genuíno profeta, jamais. Tanto que, precisamos levar um pouquinho a história aqui. Em Jeremias capítulo 30, Deus começa a fazer promessas. E nós temos que abrir um parêntese aqui. Nós temos que fazer um, uma diferença entre promessa de Deus e aliança de Deus. Deus fez muitas promessas na palavra. Tem muitas promessas. Tem, segundo os entendidos, 365 não temas. Entre muitas outras promessas. Mas não tem muitas alianças. E as promessas de Deus são condicionais se tu fizer isso, então, se cumprir isso, então, são todas condicionais, mas a aliança de Deus é incondicional, e hoje nós precisamos nos firmar na aliança de Deus, que muitos hoje por aí nem se lembram, querem só buscar as promessas de Deus, sem cumprir aquilo que a promessa exige. Não funciona. Jeremias capítulo 30 verso 8 diz assim. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos. Eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei os, os teus canzis. E nunca mais estrangeiros farão escravo este povo. Isso é uma promessa de Deus. Nunca mais o povo de Deus será escravo. Mas ele quebrará os clãsias. <risos> Verso 11. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Por isso darei cabo de todas as nações entre as quais te espalhei. Verso 17. Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Não é o que nós lemos em Salmo 105, verso 37, que entre aquele povo que foi liberto não havia um único inválido sequer. Deus está curando. E o que Deus vai fazer hoje na igreja é isso, curar corpo e alma. Restaurar as coisas que estão destruídas. <tos> <tos> E no verso 24 de capítulo 30, diz assim: não voltará atrás o brasume da ira do Senhor até que tenha executado e cumprido os desígnios do seu coração. Nos últimos dias, entendereis isso. Você acredita que nós estamos nos últimos dias? Muitos se fala na volta de Cristo, muitos se fala em arrebatamento, isso são os últimos dias. Então ele diz, nos últimos dias, entendereis isso. Isso é uma advertência para nós. E o título, o título da ministração de hoje, que o Senhor nos dá, é exatamente o capítulo 31 de Jeremias. É profundo isso aqui. E ele diz, o título do nosso, da nossa ministração desse estudo, o lamento transformado em júbilo. Você conhece muitas pessoas hoje que estão jubilando? O que mais se vê em nossa volta e até em nosso meio? Basta o pastor fazer um apelo para chamar aqueles que precisam de oração que falta espaço. Por quê? Porque muitos têm lamentos. Mas Deus promete uma coisa. Deus promete transformar todo o lamento em júbilo. Assim como aquele, como diz o Salmo, no, do dia que o Senhor nos restaurou restaurou a sorte de Sirão, estávamos como quem sonha. Maravilhoso. E no meio disso tudo. 31,6 diz assim, porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim. Levantai-vos e estubamos a Sião ao Senhor nosso Deus. Vai ter muita gente em todos os cantos do mundo, que, em todos os cantos deste país, que vão dizer, olha, ouvi falar que lá no sul, lá numa cidadezinha que era um, uma cidade bem pecaminosa, está acontecendo um mover de Deus, vamos para lá. Você acredita? Eu acredito. Porque é Deus que está prometendo. Isso é um fato. Eu colaborando ou não, Deus vai fazer. Então eu prefiro estar junto colaborando do que estando de fora assistindo e ouvindo pelos outros. E você? No verso 31,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 Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, com a igreja. Depois daqueles dias, vamos tomar isso por fé para as nossas vidas. Nós estamos naquele período depois daqueles dias diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei e serei seu Deus e eles serão meu povo imprimir na mente é algo externo e inscrever no coração é algo interno a obra que o Senhor vai fazer neste avivamento é tanto externo quanto interno é tanto no corpo físico na restauração de enfermidades Na restauração de, de Problemas de saúde Quanto Naqueles que estão com sérios problemas Na alma Deu para entender? É uma promessa de Deus Feito através De uma aliança E este é o ponto Que nós precisamos compreender Profundamente Isso não é apenas uma promessa se tu, isso é uma aliança que Deus fez, por isso que nós temos que buscar em todo o nosso ser a fé genuína para buscar realmente crer naquilo que está escrito na palavra de Deus, e ele diz no verso 35: veja bem. Assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as ondas, Senhor dos exércitos é o seu nome. Presta atenção, se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixarei também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Essas leis podem falhar? O sol, a lua e as estrelas podem falhar hoje naquilo que nós estamos vendo? Eu não vejo possibilidade a não ser que Deus faça alguma coisa. Fora isso, essas leis são fixas. Ponto final. Então, está de, declarado, determinado, que Deus não deixará a descendência de Israel. Você é descendente de Israel hoje? Como cristão, como filho de Deus? Eu sou, você também. Então, Deus faz uma aliança, promete não nos deixar, mas cumprir aquilo que Ele prometeu. E com isso em foco, com isso em mente, agora veja bem, Jeremias estava profetizando num tempo de enorme sofrimento. O povo, a nação inteira, estava na iminência de ser levada cativo mais uma vez. Nabucodonosor com seus exércitos cercando Jerusalém. O povo morrendo de fome e de sede. O povo não tendo mais nada. Nada. Literalmente estava morrendo a míngua. E no meio disso, presta atenção, no meio disso, Capítulo 32: Agora chega Deus para Jeremias, palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano décimo de Zedequias, rei de Judá, ou décimo oitavo de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém, e Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Ninguém gosta de ouvir a verdade. A vontade que todo mundo tem daquele que fala genuinamente a verdade. Mesmo que isso doa aqui dentro. É jogar aquele camarada lá no pátio da guarda. Jogar ele prisioneiro. Expulsar ele da comunhão. Porque ninguém gosta de ouvir a verdade. Basta ver o que nós vemos hoje. Como nação, como país. Quem gosta de ouvir a verdade? Aquele que fala a verdade é condenado. Aqui... Era isso. Verso, verso 6. Disse, pois, Jeremias, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Eis que Ananel, filho de teu tio Salum, teu primo, virá a ti, dizendo, compra o meu campo que está em Anatote. Isso é uma palavra de Deus para Jeremias, avisando, olha, teu primo vai vir, e vai te oferecer o campo de Anatote e tu compra ele. Agora, pare um pouquinho. A gente lê isso aqui e acha, ok, é uma bela palavra. Mas naquela circunstância que não tinha mais nada, os exércitos inimigos cercando cada centímetro da cidade. E aí chega Deus e diz, Jeremias, vai comprar um campo. Hã? Ah não senhor, essa aqui eu escutei Errado, isso foi o diabo falando Para que, que eu vou comprar campo? O que, que eu vou fazer com o campo? Da onde que eu vou tirar dinheiro? O que, que eu quero com isso? Está tudo prisioneiro, não tem Mais chance, não tem mais saída, olha em volta Tudo quebrado Tudo falido Só se o homem fica em casa E aí? E Deus diz Vai e compra o campo Mas agora nós temos que entender essa parte mais para um lado espiritual. Deus quando Ele dá uma ordem para um filho dEle, como Ele deu aqui para Jeremias, Ele não dá apenas a ordem. Ele em parte cumpre a ordem, porque diz Isaías que todas as vossas obras eu as fiz por vós. Então Deus diz para Jeremias, olha teu primo, ele vai vir aí, vai, vai te oferecer o campo e tu compra ele. Verso 9, verso 8, perdão. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Ananel, filho do meu tio, ao pátio da guarda e disse. Quer dizer, Jeremias não precisou correr atrás. Jeremias não mandou mensageiros chamar o cara e dizer, olha, eu vou te fazer uma oferta, eu vou comprar teu campo. Não. Aquele que estava vendendo o campo e não o um outro, aquele que Deus disse, veio até Jeremias. E disse, compra o meu, agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate, compra-o. Então entendi que isso era a palavra do Senhor. Às vezes Deus tem que fazer uma coisa, quando Ele nos dá um sonho, dá uma visão, dá uma palavra, a gente duvida, não acredita. Aí tem que vir alguém de fora e dizer, olha, faz isso e isso. Disse, Pá, mas isso aqui Deus falou, apenas confirmou. Agora presta atenção, muitos vêm e dizem, ah tu tem que fazer isso, Deus me falou que tu precisa fazer isso. Mas Deus já te falou para ti, para fazer isso? Não? Nunca? Então abre o olho, porque pode muito provavelmente ser um falso profeta. Deus nunca manda alguém dos seus filhos cumprir uma palavra sem que antes fale para ele. E testifique através de outro. Verso 9. Comprei, pois, o campo de Ananel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro. 17 ciclos de prata. Algumas bíblias falam, algumas versões, 17 peças de prata. Agora imagine, o povo morrendo de fome. A cidade sitiada. Tudo destruído. Tudo arrasado. Jeremias preso. E aí ele recebe uma ordem para comprar um campo. OK. E o que que faz? O que que Deus faz? Não apenas deu a ordem. Ele mandou o vendedor até Jeremias. E ele supriu a necessidade de Jeremias para poder comprar Porque Jeremias tinha 17 ciclos de prata Dá para entender? Quando Deus opera um milagre Ele não faz o um milagre em partes Deus faz um milagre completo Será que em algum momento Jeremias poderia se orgulhar e, e se ensoberbecer por isso aí? Eu não acredito Sinceramente não acredito. Então o que, que nós vemos hoje? Nós podemos dizer, olha, Jesus está às portas, o mundo está uma coisa, o mundo jaz no maligno, não tem mais condições, para que, que eu vou estudar? Para que, que eu vou me esforçar? Para que, que eu vou trabalhar? Para que, que eu vou comprar campo? Não necessariamente você tenha que sair e comprar campos. Vamos trazer isso para o lado espiritual. Provérbios, capítulo 23, verso 23 diz: "Compra a verdade e não a vendas". Está disposto a comprar a verdade? Aquele aquele homem de Mateus lá que da parábola que passando pelo campo Viu, encontrou um grande tesouro Voltou, vendeu tudo que tinha Para comprar o campo Qual é o tesouro que tu já encontrou na igreja? Ou tu ainda está procurando a igreja perfeita? A igreja que não tem nenhum problema Onde só tem santo Esquece, tu não vai achar nunca Não existe essa igreja A igreja é justamente Para transformar as pessoas Com problemas e tem gente procurando a igreja perfeita. Vai estudar atos dos apóstolos. Então nós temos que entender. Compra a verdade. Entenda uma coisa. A mentira vão te dar de graça. Não há esforço. Você muitas vezes nem corre atrás. A mentira te encontra. Ela não custa nada. Mas a verdade... Tem um preço alto. E neste caso aqui, nós como filhos de Deus, o que, que é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você está se esforçando, aquele que se esforça pelo reino, desde o dia de João Batista até hoje. Aquele que se esforça, os que se esforçam, se apoderam do reino. O reino não cai de graça, a salvação é de graça, mas o reino não. E quando nós vemos hoje a igreja como um todo, nós vemos muitas pessoas aceitando a mentira e querendo o reino de graça, não vai ter. E este avivamento que está vindo, a primeira coisa, a primeira condição de um avivamento nos corações, é arrependimento. E arrependimento só tem na graça e na unção do Espírito. Você não vai se arrepender porque decidiu levantar de manhã e se arrepender. Isso é remorso. Arrependimento vem de dentro, vem do Espírito. E se o Espírito de Deus não operar, não há arrependimento genuíno. Porque o Espírito de Deus é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é o homem. Então, uma das condições primordiais para o avivamento acontecer. É um genuíno arrependimento. Humildade é outro ponto. Jamais Jamais Deus vai operar grandes milagres Para que outros roubem a sua glória Jesus entrou no templo e expulsou os cambistas Que estavam mercadejando pombas Aqueles que estão dentro das igrejas Mercadejando com o Espírito Santo A pomba Deus não vai permitir isso O que Deus precisa é homens e mulheres, povo arrependido, povo humilde, que saiba reconhecer que quem faz é Deus. Nós somos meros vasos, meros servos para que a obra de Deus se manifeste aqui. E uma coisa, eu vejo muita gente com uma falsa humildade aquela coisa assim de achar bah, eu sou pobre e aí eu sou humilde eu não posso ser rico pá, pá, pá. nada a ver você nunca vai ver como eu falei no início, você nunca vai ver Deus tirando um povo miserável nós vemos lá, quando Deus na véspera de Deus retirar o seu povo do Egito eles saquearam o Egito E o Egito pagou Em ouro, prata e pedras preciosas Pagou o povo para sair de lá Porque o povo fez alguma coisa? Não O povo não fez nada Ele simplesmente botou o sangue do cordeiro na verga das portas e ficou em casa Quem fez foi Deus Mas entre o povo de Deus não havia um inválido sequer e é isso que Deus vai fazer hoje na igreja, de trazer a restauração, de trazer realmente a cura natural, a cura física, a cura das emoções, mas também, também a restituição de tudo que foi roubado. Provérbios 31 fala que o ladrão apanhado deve devolver sete vezes, isso é o mínimo. Jesus já não denunciou o ladrão? Pois é, você não foi roubado em alguma coisa na tua vida? Eu fui, muito, muito mesmo, mas eu tenho reivindicado a palavra e eu creio que você também pode a partir de hoje já começar a orar e clamar para que quando esse avivamento vier para cá, que nós não temos ainda a realidade Daquilo que Deus quer fazer Por que que ele trouxe isso Para a nossa cidade? Para a nossa cidade Onde a grande maioria pode ir a pé Parou para pensar nisso? Por que que não foi em outro lugar qualquer? Por que que veio na nossa cidade? Eu creio Que Novo Hamburgo em peso Precisaria estar lá Se tiver a consciência do que isso representa, a, o divisor de águas que isso vai representar, não apenas para nós aqui, porque esse será o último avivamento e vai atingir o mundo inteiro. Como eu disse, essa visão, eu recebi ela há 18 anos atrás. E eu vou contar uma coisa agora aqui. Quando quando, não, não posso contar toda a visão porque levaria muito tempo. Mas, a obra que Deus me mostrava que estava sendo edificada, e eu nunca tinha entendido isso, esta obra estava sendo edificada, o, o edifício, digamos assim, estava sendo edificada onde existia um chiqueiro de porcos. E ontem, quando o pastor liberou a palavra sobre o filho pródigo, que comia alfarroba de porcos. Deus, num clique, me deu o um entendimento. A pior coisa que existe para um judeu, é ter que ter comunhão com porcos. Porque é um bicho imundo para ele. E o pior do pior, é ter que se alimentar de comida de porco. Isso é o subsolo do porão do fundo do poço para um judeu. Mas foi lá que ele caiu em si e voltou. Então, onde abundou o pecado, superabunda a graça. Será que nós temos consciência por que Deus trouxe isso para Novo Hamburgo? Precisamos analisar isso com muita profundidade. Nos arrepender com muita sinceridade, nos revestir de humildade e clamar a Deus para que Ele complete essa obra através das nossas vidas e a partir da nossa vida e a partir da nossa cidade. Eu estou psicologicamente me preparando já há muito tempo, mas agora muito mais, porque eu sei que aquilo que Deus vai fazer... Se há um tempo atrás me contassem, eu não ia crer. Mas vai acontecer. E essa é a mensagem de ânimo. Por isso a palavra diz aqui. Lamento transformado em júbilo. Receba isso. E que Deus te abençoe ricamente. Que nós possamos colocar isso no nosso coração hoje. E viver. Viver. Viver. Esta palavra de restauração. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.